Família é alvo de espírito zombeteiro. Seu posto apocalipse zumbi registrado na China. O bisomem é filmado na beira da estrada. Estranha criatura em caverna nos Estados Unidos.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 Essas imagens foram registradas na ch por esses dias. Tivemos um grupo de pessoas desesperadas tentando escapar de indivíduos que estão se comportando de uma forma muito estranha. E quando aparece uma ajuda, é uma pessoa que está mais pra lá do que pra cá. desta moça. Muitas pessoas ficaram apavoradas quando se depararam com esta criatura no mar do Japão. Uma criatura semelhante a um grande réptil foi filmada no fundo do mar. Essas imagens têm deixado muita gente preocupada devido à semelhança com o Godzilla. Alguns sugerem que esta seria a prova de que o filme foi baseado numa descoberta real. Outros dizem que o que vemos seria apenas um boneco cinematográfico. Mas a verdade ainda permanece um mistério. Mas e você o que acha? Seria um filhote de Godzilla... Se faria se batesse de frente com uma aranha desta magnitude. Está na cara que é uma aranha rainha. Portanto, o melhor a se fazer é não mexer com ela e apenas deixar a casa imediatamente. Pedir ajuda também não é uma boa ideia. Entregue as chaves da casa a ela e desapareça. Pois veja só o que acontece com quem mexe com uma criatura desta. Você poderia causar um inferno aracnídeo em. Essa experiência traumatizante e vivenciada por um zelador foi registrada em uma clínica brasileira. Os pacientes dormem, mas os espíritos estão acordados. Nossa, Deixa eu fechar a porta aqui. Fechar a porta aqui agora. Aqui. Uh. Vocês viram como aquela máquina se moveu? E você o que faria no lugar dele? Um jovem estava sozinho em seu aposento, quando, de repente, ouviu uma voz vindo do porão pedindo por socorro. Quando ele chegou na entrada, ele viu uma mão batendo na porta. Quem? Isso não deveria ter acontecido. Onde ela foi parar? Lá está ela. Mas foi a última vez que foi vista. Com certeza foi uma experiência sobrenatural que ele jamais irá esquecer. Este vídeo é para você que sonha em ser marinheiro ou trabalhar embarcado, só pensando no ótimo salário nas fotos que irá postar no Instagram. Saiba que seu primeiro teste para ser contratado será sobreviver às mais terríveis experiências em alto mar. Eles também irão te amarrar na proa destinável para verificar se seu corpo é forte o suficiente para sobreviver às mais terríveis tormentas. Este caso foi registrado aqui no Brasil. Um pai estava junto de seu filho dirigindo por uma estrada. Quando viu uma estranha criatura os observando nas margens atrás de uma porteira. A princípio acharam que era um grande cachorro, mas ao se aproximar viram que poderia ser bem mais que isso. O que é que tem lá, velho? Meu Deus, não chega perto não, vem pra cá, mano. Este menino não deveria ter chegado tão perto da criatura. Aí, aí. Cuidado, cuidado, mano. deixa mano, deixa, deixa, vem pra cá, deixa eu tentar filmar do lado daqui. olha lá, olha que aquilo lá, viado. É impressão minha ou esta criatura é um lupizomem captada em plena luz do dia? É simplesmente aterrorizante. registradas em Dulce, no Novo México, Estados Unidos. Esta é a entrada de uma caverna de 9 quilômetros de profundidade. Podemos contemplar uma estranha criatura com chifres que parece estar vigiando a entrada da caverna. A região é conhecida pela teoria de que ali haveria uma base alienígena em consórcio com uma base militar norte-americana do Novo México. E a luta continua. No vídeo retrasado vimos esta mulher sendo atacada por um espírito zombeteiro. Agora um investigador do paranormal tenta purificar o ambiente com água benta. Mas parece que não está adiantando muita coisa. que não há nenhuma linha amarrada nos objetos, tampouco no cabelo daquela mulher, estaríamos nos diante de um autêntico evento paranormal. Vocês que depois deste vídeo eu comecei a refletir sobre o mundo espiritual.